Como é que você tá passando? Tá. Bom. Tá bem? Tá. E a saúde? Ah, mais ou menos, tá bom. Sumiu aí? Uai, os meus amigos estão sumindo, como é que eu faço? Hã? É? Meus amigos estão sumindo. Sou Olívio, Zé Carlos. Ah, é. O Olívio morreu, né? É. Minha mãe também morreu. A dona Maria morreu? Morreu. Quando que ela faleceu? Hoje é quatro? É. Ontem fez um mês. E eu não fiquei sabendo. É, morreu. Morreu dormindo. Então ela não vai torrar mais café? Não vai. Já chegou gente aqui, até uns quatro, cinco dias atrás, chegou, sabe? Trouxe café, a da roça fazendeira. Eu passei aqui e falei assim, nossa, podia ter trazido café, eu vou ver se ela tem para vender. Aí, foi não, já morreu. Pode de 25 dias que ela eu trouxe café, eu sabia. Uhum. Acabou tanto jeito de café, gostava dela com a café. Eu gostava da sua mãe, e eu ela, tenho muita história guardada dela. Ela torrou muitas mil torradas. É. Morou em, em fazenda, fazenda Jaborandi. É. É. Puxa, meu sentimento. Eu tenho é. foto da família, ela com, com as filhas, suas é. irmãs. 86 anos. 86 anos? E igual um dia onde ela morrer, ela torrou quatro horas de café. Tá vendo? Trabalhou quatro. até o último igual dia. Igual hoje, na noite de hoje, irmão, amanheceu morto. Amanheceu morto. Igual hoje era um sábado, ela torrou quatro horas de café. Mas ela nem gemeu, nem nada não? Não, minha irmã levantou. Passa na, no quarto dela, no quarto é. do outro, né? Ela tava tá fria já. Pô. Não sabe a hora, sabe de noite. Eu tenho foto do, do, dos seus irmãos com ela, eu acho que eu tenho. Como que chama os seus irmãos? Um chama Manuel, Pascoalinho. Pascoal, Manuel. E as irmãs? A Lourdes, a Fássia e a Marcia. É. Depois eu vou... Eu, eu não sabia, não. Foi eu. Descansou. Eu quero sorrir. Foi muito hum. longe, não, né? É. é. A vida. E o papagaio? Olha lá. Ele tá ah, em cima aí? Está ali, ó. Você chama Olha ele, agora. vem? Está ali, tá ali, ó. Ele fica na árvore. Hã? Ele fica na árvore. Aí ele ele gosta de ficar na árvore, né? O Deus, Anda comigo pra cidade inteira, pra lá, com pra... a treva da fúrmia aqui, pra lá, todo lugar comigo. Ele não sai do homem não, vai. É. do mundo aqui. O carrinho que eu tenho é elétrico, ó. Tá? É. Vai. É isso aí. Ô Zé Carlos, ó, meu sentimento e força para vocês, viu? É, foi, foi. Deus abençoe. Conforto. É isso aí. Como tudo vai? Bom? Tudo bem? Graças a Deus. Ah, aí ó. Tá perdendo os amigos, tudo, né? Eu os tô amigos. falando com ele do o Zé Carlos, né? Então. Lourdes, né? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, mas que coisa, eu não sabia, não. Então. Né? Dona Maria Molina, né? É, Maria Aparecida Molina de Oliveira. De Oliveira. Rapaz, eu tenho a história dela gravada, é. certo? depois eu vou publicar e mandar para vocês. Falou, Deus abençoe, Amém. viu? Eu tenho um vídeo bonito com você, como o, o, né? o Mauricinho, o Mauricinho lá, é. do Solívio. A gente vai registrando e fica ficando a saudade né é. das pessoas, é. o Zé Carlos aí, eu estou falando com ele. Ah, é. né? A gente conversou, conversou. Mas hoje, hoje eu ganhei o dia, no sentido. Hum. Eu conheci o Paçoca. Ah, Paçoca. Ele é da minha terra, Larginha, hum. da sou Conterrâneo. Ah, ele pa, foi sério? pro Paraná, é. Ele falou que era do Paraná. É, mas ele, ele, ele é natural de Larginha. E eu não sabia, né? Eu trabalho com meu sobrinho lá na horta. É. E aqui agora eu passei que tava desmanchando aquela horta ali, né? Fazendo aquele desatento. Aí Aqui? Eu, É. Eles vão fazer uma escola. Né? Uma escola grande ali. Ô Lourdes, ó, meu sentimento e que, que Deus abençoe. Amém. Mas tanta gente partindo, né? É. Eu sou o Valentim. Pai. Sou o de Paula. É. Eu, muitos amigos a gente vai perdendo e Agora vai. O irmão dela é. ficou abalado e ele fumava muito, né? Irmão da minha mãe. Do dia que ela faleceu, ele falou, não vou aguentar. Ele está internado no hospital em Barretos. Você viu o vídeo que eu fiz com ele? Vi. Vi. Que vídeo bonito, aqui. né? É ele, ele trabalha com asfalto, né? Lá em Goiás. Aposentou. Aposentou. A vídeo... esperando... é. minha prima mandou né? um vídeo falou assim que está esperando o último suspiro dele lá dentro do hospital, porque não tem como. Metástica. É. É. Como que é o nome dele é? Manuel Eugênio Gasco Molina. Ele, ele trabalhou com o físico, o físico, né, com o pessoal da, do asfalto. É. Ó, é. oh, meu sentimento e minha... Obrigada, obrigado, é. agradeço. A gente, a gente é passageiro de Bairro é. da Puxa. Eu não acredito, que eu que encontrei ela lá no é. domingo de manhã. É. Deus sabe todas as coisas. E hoje eu descobri o Paçoca aqui, o meu conterrâneo. Então, eu, chamo, eu não sabia o nome dele, Geraldo. Geraldo? É. Por Geraldo que Martins. Que chama de, de Paçoquinha? Ja, ah, Geraldo Martins. Porque eu jogava no time Martins. lá, não sei é. o quê, não sei o quê. G <risos> certo, Geraldo va... Martins. É que a que ele era meio devagar, né? É. Você vai ver o vídeo que eu fiz com ele, depois eu pedi pra ele tirar aquela capacete ele dele. Olha a perna, assim, a cabeça. cabeça. Eu machuquei é. tudo na, no jogo. É. E já tem muitos anos que eu mora aqui, né? Nossa, faz é muitos anos. É que saiu da minha... Ele conhece o pessoal lá, a, a, a minha região lá, os lugares eu lá? Eu nem sabia que era de lá. Essa semana retrasada que eu fiquei sabendo, que eu passei lá na é. horta, né? Ele nem me reconheceu. Foi a minha sobrinha. Foi é. assim, a minha tia, que mexia muito comigo na rua. É. Vai, tá pé? Cadê o carro? Cadê a bicicleta? É. Aí, ó, foi... Ficou registrado esse momento também, viu? Que é. Deus abençoe. Só Amém. faltou o papagaio do Zé Carlos aí. <risos> tá, ele ali. não desceu? Ali, lá aqui, ó. Loro, Ele tá Lolo. descendo? Loro, vem cá. Vem cá, Loro, vem. Vamos ver se ele desce. vem me bicar e vem. Loro, vem cá. Aqui, Loro, dá o pé, Dá o pé, Loro. Ele tá indo mais pra cima. Ele tá subindo? Não. Lourão, dá o pé. Vem aqui, que vem aqui, ó. Quando aqui, que almoço, eu venho aqui, ó. Eu falei desse, ele mesmo, vem aqui, ah, ó. Vem, tá devagar e já vindo. Tá vindo. Vem. vem cá, Pretinho, ó. E vem cá e? também. Vem. Esse cachorrinho aqui era ele, na rua, ó. Eu que cuido aqui. Vem cá, vem. Pretinho. Vem cá. Pega, ó. Pegue. Lourinho, Lourinho, Lourinho. Vem, ó. Vem, Lourinho. Dá o pé. Dá o pé, tá? Aí o louro chegou. Até o louro saiu e vai, vai beliscar a sua. Aí, ó. Quase. É tem quantos anos ele? Ah, tem uns 40 anos para lá. 40 anos. Tem? Tem mais. É daí para cima. É isso aí. Lourdes, um abraço para você. Caraca, Força. Outro. Deus abençoe. Viu? Fiquei, fiquei triste e mesmo instante, eu, eu, hoje eu vi uma, essa mistura de sentimentos. Que a gente pôde fazer amizade e registrar a história dela. É. Não tá te conhecer não. Não tá de conhecer não. Tirei o cabelo. Agora você viu. Sim. Eu rapei a minha esposa, a minha neta vai cortar meu cabelo. E ela fala assim, não vou, fica cortando todo mês, eu vou arrapar isso aqui. Eu pensei, é. é. Né? É. pensei sei que eu pensei, será que aquele endereço, alguma coisa, é. né? Porque muitas pessoas pedem endereço pra mim, sabe? É. Né? Onde é vidraçaria, onde é a delegacia, onde é o cemitério, onde é o velório, onde é, é não sei o quê, e eu falo. Você viu o que eu fiz com ele lá no dia do, do, da morte do senhor Olívio? Eu fiz um vídeo com o Zé Carlos lá da de fora lá. É. É. Ô gente, um eu abraço. Conheceu também um que era da, de ca, cadeirante, é. o Zé Carlos é, Garcia. É. Pai de um que morreu de Covid. É, o Zé Carlos. Zé Carlos é, Garcia, Garcia de escola. Garcia. É. Eu fui colega de escola. É. Lá da fazenda Mococa, morou lá. Acho Não, acho que morou lá o parente dele. É da Dona Dolores. Dona Dolores. É, é. é parente da Iracema é. Fernandes aqui, ó. É. Do, do Jamil. Zé Carlos. Deixou a é. história. Dona Lourdes, está lá. Hoje eu não via Dona Lourdes. Eu, eu passei lá para ver se eu encontrava. É aquela lá. Né. É uma santa. Batalhadora, viu? É uma Batalhadora. batalhadora. É. Ó, gente, ó, um abraço. Força oh, para vocês. Oh, e esse vídeo fica em homenagem à sua mãe. Obrigada. A obrigado. Dona Maria. Eu falo Molíbia logo, né? É, Mas tem um outro nome, a Maria. Aparecida. Aparecida Molina. De, De Oliveira. Ficou aí. Uma guerreira, viu? É. Uma guerreira. E eu tenho vários vídeos com ela. Um abraço. Força para vocês.